Okay. Right. Oi gente, hoje já é outro dia, depois do dia que eu comecei organizando aí a casa junto com vocês E hoje eu quero bater um papo com vocês, também quero fazer gold no meu cabelo Depois eu mostro melhor como que ele tá, porque que eu quero fazer E o papo que eu quero bater com vocês é que quem já me acompanha lá no Instagram viu que eu postei um reels é, Falando né, que... Eu vou fazer laqueadura E eu quero explicar algumas coisinhas Explicar não, quero falar algumas coisas aqui pra vocês é, Que essa decisão foi tomada por ambos, né? Tanto por mim quanto, quanto por Dija Vocês vão entender depois o porquê E nesse momento a laqueadura faz sentido pra nós Então tô, assim, feliz é, que eu vou fazer Eu já comentei com vocês que eu não quero ter mais filho Eu já fiz duas cesáreas, né? As minhas gestações são de risco E sem falar também, né? No trampo que é a maternidade Eu não tenho rede de apoio, a não ser a escola que a gente paga pra Manu, né? E dois filhos pra mim, assim, não, não é o que a gente sonha, sabe? A gente tá muito feliz em ter o nosso sonho realizado Que é a Manu, que foi um bebê que a gente planejou Que a gente quis ter, né? E quem acompanhou um pouquinho, assim, que eu mostrei, ó Pouquíssimo do que foi, né? A minha gestação aqui no canal, sabe que assim, não foi nada nada tranquilo, né? Eu não compartilhei tudo com vocês. Como que foi? Teve assim, momentos muito, muito preocupantes, assim, mas Deus estava no controle. E no final deu tudo certo, né? A Manu nasceu super saudável. Nasceu de 37 semanas, né? No dia que eu fiz 37 semanas, ela nasceu. Mas nasceu uma criança perfeita, saudável. Não ficou incubadora, nada. Então, é, eu decidi, né? Eu. A Ilana decidiu que eu não queria ter mais filho E conversei com o dia. falei, ó, não é viável A gente ter mais filhos, porque é, Você sabe, você viu, você foi a única Pessoa que de fato viu que eu passei Na gestação, e ele também passou, né Querendo ou não, também passa, porque Me acompanhou em tudo, gente, eu ia Praticamente todos os dias na maternidade Sabe, minha pressão oscilava um pouquinho Eu ia pra maternidade, pra quem é nova aqui no canal é, eu tenho um hipertensão Na gestação, então a minha pressão sobe E, na verdade, é a né Que fala, então eu tenho um pré-eclâmpsia, só na gestação, gente depois a minha pressão fica normal, eu não faço uso de medicamento, não tirou o bebê, 45 dias depois a minha pressão é, normaliza só que na gestação ela tende a subir e eu já tive uma perda gestacional há 10 anos, gente, acreditem, há 10 anos eu ia ter um filho de 10 anos, que é o Pietro, que você sempre vê essa tatuagem aqui do meu braço algumas pessoas perguntam quem é foi o meu bebê, então eu tive a eclâmpsia mesmo, onde eu convulsionei fiquei em coma, é, em coma induzido eu não vi o bebê, quando eu da Manu, que a gente planejou Eu fiz todo acompanhamento de alto risco Então eu fazia acompanhamento de alto risco Mesmo, é, fazia todo acompanhamento No CEPACO, que é medicina fetal Então toda vez que eu ia lá A gente rastreava tudo pra ver Como que tava a questão da pré -eclâmpsia. E eu tomava oito medicamentos por dia Então assim, gente, eu não quero passar Por tudo isso de novo, nem a pau <risos> Sabe? A Manu é meu sonho realizado Deus sabe do meu coração Que no momento uma gestação não me faria Feliz, porque só eu sei o que eu passei Passei, sabe então por esse motivo a gente sentou conversou e a laqueadura faz sentido nesse momento para gente a ah, faz, faz ectomia gente cada família tem que ver o que é melhor para si e enfim no momento é o que eu tô falando faz sentido para gente a laqueadura e eu tô muito feliz vocês vão entender o porquê eu tô muito feliz e aí eu vou fazer a laqueadura não vejo a hora gente de não tomar mais remédio de ficar tranquila porque querendo ou não mesmo tomando medicamento a gente fica, né, com o pé atrás, né, gente? Então, não vejo a hora de ficar tranquila mesmo, de fato, porque é, nenhum método é 100%, né? Mas a laqueadura, gente, não tem... Eu, eu não sei se eu já vi alguma mulher falar que engravidou laqueada. Ou ela tava grávida, que foi o caso da minha mãe, minha mãe fez laqueadura grávida de mim, e aí, beleza, mas engravidar após laqueadura, eu nunca vi se você já ouviu, deixa aqui nos comentários Enfim, galera, é isso Só contando um pouquinho pra vocês e dessa novidade Tô muito feliz E assim, ó, contando os dias pra, pra isso acontecer Eu vou tentar gravar esse processo pra vocês De como que é os exames, como que vai ser, tá? E é isso, aguardem aí os próximos capítulos Que vem muita coisa legal aqui nesse canal Já fiquem ligados aqui, viu? Bom, agora eu vou aproveitar, gente, pra fazer a Fashion Gold no meu cabelo Já tem alguns meses que eu fiz Só que já tá precisando, eu vou mostrar pra vocês que assim, ó, o meu cabelo é liso, tá vendo, ó eu lavei ele ontem então aqui, ó, a raiz tá natural as pontas também, só que aqui no meio, ó, ele ondula tá vendo, ó olha essa ondulação, deixa eu mostrar o lado de cá também, ó, tá bem ondulado então, eu gosto de fazer pra ele poder ficar mais alinhadinho então, eu lavo ele seca natural, fica alinhado eu vou mostrar de trás pra vocês porque dá pra ver mais, aqui, ó Dá pra ver mais atrás, tá vendo a ondulação? Só que, ó, minha raiz é lisa, minhas pontas são lisas, só essa ondulação mesmo aqui que me incomoda. E eu acredito que essa ondulação é mais porque também eu amarro o cabelo, né? Eu fico muito de rabo de cavalo e aí acaba marcando. Mas eu vou fazer, eu vou compartilhar aqui com vocês. Primeiro passo, né, é você lavar o cabelo e secar ele. Eu gosto de deixar ele seco pra aplicar a Fashion Gold, Tá? A Fashion gold é indicada, gente, pra gestante, pra criança pra, É compatível com todos os tipos de química Mas a minha dica é, se você tá gestante e quer usar Leva o um produto para o seu médico, pede uma orientação para ele. Se ele te autorizar, ok. Se ele não te autorizar, não usa. Mas o fabricante diz que é liberado para gestantes, tá bom? Eu vou pegar ali a minha progressiva, que ela é bem antiga, já tem a é, embalagem nova. Mas, como só eu uso, ó, ela rende muito. Ela ainda vence em 2024, né? Ano que vem. Então, ela rende bastante. Eu vou deixar o link da Fashion Gold aqui embaixo Com o meu cupom de desconto, tá? Tá com valor muito bom Vou deixar tudo aqui na tela pra vocês Interesse de adquirir Eu vou deixar alguns, alguns links, ó Vou deixar o link da progressiva menor, né? Da progressiva de 500 Da progressiva com kit pós-progressiva Que é pra manter o alinhamento Eu vou deixar esses links aqui embaixo E aí você clica no que você se interessar Clicando no meu link já vai estar tá com desconto, tá bom? Não tem cupom pra você adicionar, não Já no meu link vai estar tá com desconto Então vai estar tá tudo aqui embaixo Vou pegar aqui junto com vocês, porque a minha, gente, é do modelo antigo, tá? É essa aqui, ó, é dessa embalagem antiga, tá? De 500, isso aqui rende muito. Ainda tá na validade, vou até mostrar pra vocês, ó, aqui é a validade, ó, 2 de 2024, então vem em fevereiro do ano que vem. E eu vou usar ela, então eu vou deixar o link com a embalagem nova, tá? Pra vocês, e aí é bem fácil, é só seguir a orientação aqui de modo de usar Que é como eu falei pra vocês, eu vou lavar todo o meu cabelo Secar ele e aplicar, deixar uma hora Depois lava tudo, seca e faz a prancha E pronto, o cabelo fica lisinho Bom gente, então é isso, agora eu vou lavar meu cabelo Vou secar ele e aplicar o produto Eu vou colocar vocês no tripé pra vocês irem acompanhando aí esse processo, tá bom? Bora lá comigo Bom, galera, vocês viram aí que eu já lavei meu cabelo, né? Lavei duas vezes com shampoo, um shampoo básico mesmo. Eu não tenho no kit ainda, mas vou fazer o pedido, né? Pra poder manter aí o alinhamento por mais tempo. Mas, ó, lavei só com shampoo. Ele tá um pouquinho embaraçado, mas, ó, consigo pinchar com os dedos. Então, eu vou fazer o processo de secar com o meu secador, tá? Vou secar ele 100%, deixar todo sequinho. Antes, eu vou dar uma. Tentar desembaraçar assim, ó. Com as mãos. Pra poder facilitar. É, se você conseguir desembaraçar, eu acho até melhor, né? Porque conforme vai secando, ele vai embaraçando um pouquinho mais, né? Porque tá sem condicionador, sem máscara, tende a embaraçar mais. E meu cabelo, gente, tava caindo horrores. É, mas com o tratamento que eu tô fazendo dos centímetros, tá me ajudando muito, assim, sério. E anotei até aqui já. Deu uma boa diferença. Ó, desembaracei do jeito que eu consegui aqui. Agora. Secador pra secar bem. Eu gosto de secar ó, sem aquela ponta, sabe? Só o jato mesmo assim. E aí eu vou bater no secador pra baixo e pronto. Pronto, galera, ó, secou 100%, mostra o seu secador pro pessoal, Manu, vem aqui mostrar, vem aqui, ó, todo seco, 100% seco, agora a gente vai fazer a aplicação, né, do produto, fica bem espigado, né, porque tá só com shampoo e seco ainda com secador, ó, as pontas como fica. então bora lá, aplicar agora o produto, vem cá, Manu, mostrar o seu secador pro pessoal, vem que eu me coloco pra você o seu cabelo tá quente. Tá quente, né? Mostra o seu secador Nossa, caiu meu brinco Caiu? Caiu, mas a mãe pega Mostra aí pro pessoal Falei o medo de secar Ei, o cabelo da minha Da Duda, da, da, da Maju da, da minha da, Do seu cabelo <risos> Zuz, Né? Tá Fala pro pessoal onde que você tava Eu tava ah. Eu tava andando de bicicleta <risos> De bicicleta, é Aí a cabeça da mãe bateu aqui, ó Tá ok. Bateu E como é que pede desculpa? Como é que fala? Desculpa Tá, mamãe desculpa Hein, fala pessoal, tava andando de bike Tava andando de bike <risos> Pronto aqui. Agora a mamãe vai passar o produto no cabelo, viu? Se você quiser ficar olhando a mãe Pode ficar aqui, tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar meu brinco Lá bateu a mão, caiu meu brinco é... Agora vamos lá aplicar Eu tô sem luva, a gente Não vou usar esses saquinhos aqui, ó Transparente mesmo é, vou pegar esse prendedorzinho aqui pra dividir o cabelo E aí eu vou focar mais aqui nessa parte aqui do meio Que é onde eu tá bem ondulado eu Tô vendo, filha Claro que eu vou passar também na raiz E nas pontas eu vou tentar evitar o máximo Pra poder é, não ficar muito, muito alisada, sabe? Mas é isso, eu vou aplicando e vocês vão vendo Se seu cabelo for bem encaixeado, Se você quer é, alisar ele por inteiro Começa desde a raiz e vai até as pontas É porque no meu caso... O que me incomoda mesmo é a ondulação aqui atrás, entendeu? Então eu vou aplicar do jeito que eu acho melhor aqui pro meu cabelo Vou acelerar um pouco o vídeo, colocar uma musiquinha de fundo aí pra vocês E vamos embora lá! E <música> Gente, já deu tempo aqui de uma hora o produto no meu cabelo Tanto que ó, tá até seco o cabelo, mas tá duro, tá vendo? Aí agora eu vou tirar o produto completamente só com água Não precisa passar shampoo não, tá? É só passar água mesmo até tirar 100% do produto Aí a gente vai secar de novo e finalizar com a, com a prancha Mas aí o, o cabelo já vai estar tá, né é, sem o produto Então esse processo fica um pouco mais fácil Agora eu vou lá pro chuveiro Tirar tudo e aí eu volto aqui pra continuar o passo com vocês. passar prancha. E a minha prancha, gente, é essa aqui, ó, da Inresistible Me. Eu tenho ela há muito tempo, é uma prancha importada. E aqui, ó, ela chega a 450. Não é graus Celsius, mas convertendo dá 230 ou em 250 graus, que é o que precisa para alisar mesmo o cabelo, sabe? É uma prancha maravilhosa. Eu não sei se eu tenho mais link dela, se ela ainda se essa marca ainda existe, porque ela é importada, né? Mas é uma prancha maravilhosa, sério. A, a, o meu secador também é dessa mesma marca, é maravilhoso. Então, eu vou pegar as mechas assim, não muito finas, porque é, a minha raiz é lisa, as pontas também é mais aquela questão, como eu sei pra vocês da ondulação mesmo. E aí eu vou passar assim, ó. Uma, duas, três, quatro... Cinco seis sete oito nove dez just too scared to down got town something about you something about you About you and I Galera, finalmente o cabelo finalizado Tá assim, ó, escorrido <risos> Tá chapadinho é, Eu gosto quando já tem algumas lavagens, sabe? Quando eu faço algumas lavagens que... É, não fica tão escorrido assim Mas é pra vocês verem que a Progressiva a Fashion Gold é top mesmo Se você tem o um cabelo igual o meu e gosta de ficar assim, bem alinhado aqui, gente É Tomou banho, lavou, passou uma máscara É só cuidar mesmo, né? Eu tô fazendo um cronograma, então o cabelo fica maravilhoso Não precisa secar Fica impecável Eu vou mostrar atrás pra vocês Mas ó, dá pra vocês verem aqui, ó Referente àquela ondulação Já não tem mais Tá vendo? Não tem mais aquela ondulação que me incomodava. E tá assim, lisinho, escorrido, ó, soltinho. Porque como a gente retira o produto, não fica pesado o cabelo. Então, ó, fica soltinho e bem alinhado. Agora eu vou mostrar... Atrás pra vocês como que tá Por mais que o meu cabelo seja liso, aquelas ondulações acabam me incomodando Porque não fica o cabelo arrumadinho assim, sabe? E pro dia a dia é mais prático, né? Pra ter praticidade Lavou, é, faz uma máscara ali e pronto Deixa secar natural, o cabelo fica lisinho Claro, se você quiser usar secador ou aquelas escovas secadora, Vai ficar assim, ó, todo dia, sabe? Então é isso, eu amo Ó o brilho que fica, fica muito brilhoso Ó, gente, atrás para vocês verem E assim, o brilho é inconfundível, Bem soltinho Gente, agora é pós-almoço Eu nem mostrei para vocês nosso almoço porque foi a sobra, sabe? E aí é, eu vou colocar aqui, ó Três batatas médias para cozinharem Que eu vou fazer um pão de batata agora, agora à tarde E eu quero compartilhar com vocês, então... Vou colocar aqui as batatas para cozinhar. E aí depois que de cozinhar eu vou fazer o pão e passo toda a receitinha é, detalhada para vocês. Gente, a minha batata aqui ó, já cozinhou. Aí eu vou colocar ela aqui para eu poder amassar. Porque dessa batata amassada eu vou usar apenas uma xícara. Então eu vou amassar e medir direitinho. Tô aqui ó, já amassando a batata. Prontinho. Já separei aqui todos os ingredientes. Eu vou usar o trigo. Leite, é, meia xícara de leite 250 gramas de batata cozida amassada Ou uma xícara, tá? É, duas colheres de sopa de açúcar 10 gramas de fermento Um ovo Duas colheres de sopa de margarina E uma pitada de sal é, Mais ou menos 4 xícaras de trigo, tá? Mas de início eu coloco duas e aí eu, eu coloco três E aí eu vejo como que tá Então a gente vai começar... Fazendo aqui tudo dentro da tigela, tá? Vou colocar vocês aqui no cantinho. Lembrando que os ingredientes eu vou deixar tudo anotadinho na descrição. Eu vou começar colocando, gente, meia xícara de leite morno, tá? O ovo, o açúcar, o fermento, a margarina. Oi filha Tá com fome? Ó, coloquei aqui a batata Aí eu vou misturar E depois eu coloco a farinha de trigo Pode ver? Pode, pode ver Ó gente, a mistura ficou assim, tá vendo? Não precisa dissolver bem as batatas não Porque a gente vai dar uma sovadinha básica Aí termina de agregar tudo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 Gente, eu sovei por mais ou menos uns 10 minutinhos, aí a massa ficou assim, ó. Ela ainda tá um pouquinho grudenta, mas é interessante não adicionar muita farinha, senão fica muito pesado. Agora eu vou colocar aqui nessa tigela, ó, pra deixar crescer e vou tampar. Agora é só deixar dobrar de tamanho. Oi, filha! O que, que você vai fazer agora? Vou fazer bolinha. Bolinha pra pão pra assar, né? É, você vai pôr e hum. eu vou ligar. Você hum. vai me ajudar? Sim, eu vou te ajudar. Hum, então tá bom, vamos lá? Mas não vai me ajudar, gente. Ó, Aí tá? aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já untei uma forma e farinhei pra poder colocar os pãezinhos aqui. Aí a massa hum. cresceu e foi muito. Deixa eu ver, ó, gente, o tanto que a massa cresceu. Tá bem bonita. Bem bonita. Né, filha? Põe a mão, mãe. Põe a mão, né? Ó, como tá bonita a massa. Agora a gente vai untar as mãos pra poder fazer as bolinhas, tá, filha? Tá. Ó, gente, eu tô untando a minha mão com óleo e aí eu tô pegando um pouco de massa e aí eu vou fazer as bolinhas assim, ó. É muito boa, Então, a massa é boa. Olha o slime. ó. Parece assim, Olha. E a massa Pronto, gente, ó. Já modelei aqui os pãezinhos. Aí, agora eu vou cobrir um, um com um pano de prato aqui. E deixar crescer mais um pouquinho e levar pra assar Coloquei ó, aqui em cima do meu fogão E coloquei um paninho, tá? Então agora, uns 20 minutinhos Acho que já vai estar tá bem grandes Aí eu só coloco pra assar Gente, olhem só o tanto que cresceu Eu não vou pincelar ovo nem nada Vou levar pro forno assim até dourar, tá bom? Cresceram bastante, ó Estão lindos Já coloquei aqui no forno, ó a 180 graus até dourar Gente, olha só como que tá eu vou deixar só mais um pouquinho e já vou desligar. Aí, enquanto isso, já vou colocar uma água aqui na minha chaleira pra, né, ferver. Pra eu passar um cafezinho pra gente tomar nosso café da tarde com esse pãozinho caseiro. Que tá assim, ó, cheiro de padaria aqui dentro de casa. Ah, gente, olha isso. Que coisa mais linda esses pães. Ó, gente, tô pegando aqui um pouquinho de manteiga. Passando aqui por cima do pão, ó. Pra dar esse brilho bonito. E aí fica esse brilho incrível. O pão tá super fofinho. Já já vou abrir um pra vocês verem por dentro como que fica E esse pão aqui, gente, dá pra rechear, tá? Dá pra rechear com requeijão, dá pra você colocar mussarela, sabe? Presunto É uma massa que fica bem gostosa mesmo Qualquer dia eu faço ele recheado aqui com vocês Hoje eu quis fazer essa opção simples mesmo Com a manteiguinha pra tomar com café, não tem igual, viu? To be happy How many times Do you have to feel lonely Before you get the chance to meet someone Before you get to meet someone like you How many songs Can you write about heartbreak How to go When you're fed up with mistakes Maybe I just found the answers Maybe I just found the answers in your